Bom dia, estamos aqui na TV Recuperação, mais uma vez, estamos é, entrevistando a Estela Cunha. Estela Cunha. Qual a instituição que você representa, Estela Cunha? É, eu represento o Instituto Cinco Elementos, que atua no, na bacia, né, na subbacia do Pinheiro Pirapora, que aí vai. São vários municípios. Legal, me conte mais um pouco, como que funciona em si esse seu trabalho lá, o trabalho da sua instituição nas bacias? A gente atua com educação ambiental e a gente faz trabalhos com escolas, ano passado a gente fez um projeto de educação ambiental numa, em duas EMEIs, né, escolas municipais de educação infantil, além de fazer esse mesmo projeto que faz espaços educadores dentro da escola, foi também feito em Tapevi numa na franco Montoro, a gente tem mais alguns projetos fora de são paulo mas eu acho que a princípio esses são os maiores né amém deixa eu te fazer mais uma perguntinha vocês já trabalharam costumam trabalhar com audiovisual a gente trabalha com edu então sempre nos projetos a gente tenta colocar isso a gente faz oficina de cartazes, a gente faz, também fez um blog para os professores e para os alunos dessa escola de Itapevi, porque os alunos eram maiores. Na escola de educação infantil a gente tem um jornal mural, e assim, mas assim, de trabalho de audiovisual mesmo, a gente fez um documentário que foi uma nascente lá no, no projeto de Itapevi, e as crianças que fizeram o documentário, filmaram tudo... Fizeram a parte de entrevista com a comunidade. Esse é o trabalho que a gente fez, pelo menos nessa, nessa comunidade aí. Legal, você fazendo um trabalho dessa mesma maneira, assim, pra estar tá apresentando. Mas deixa eu te perguntar, por um pensamento futuro próspero, assim, você não acharia que seria interessante você estar tá trabalhando com audiovisual? Você acha que não atrairia mais pessoas, mais jovens, mais crianças, para você estar podendo divulgar o trabalho de vocês também? Com certeza. Ah, tá bom, então vou fazer a, a última pergunta para você. O que você teve achando dessa palestra e o que você acha que tem de produtividade que vai vir estar acalhando assim a mais para tanto como para a sua ONG, como para a ONG dos demais? Acho que o contato assim, porque a Zona Leste é uma área que ia ser muito bom atuar, tua. vejo muito trabalho legal de vários coletivos aqui, acho que seria bom chegar pra cá também para essa área. E acho que a gente está traçando esse caminho, então não sei assim, o que, que pode vir ser, mas a gente já atuou numa escola aqui com o Instituto Cinco Elementos, e acho que a gente está traçando isso. Essa palestra que está tendo foi muito interessante, coisas que a gente já trabalha há bastante tempo lá, que é a questão do consumo. Certo. Mas eu acho que vale sempre a pena vir conhecer gente, ajudar vocês aí também. Ok, então, desde já eu agradeço a oportunidade, sua participação conosco. E nós aqui vamos se despedindo. Meu nome é Jonatas. E Estela. E a Estela aqui para a TV Recuperação. Fique com Deus e uma ótima tarde.